baseado no romance Puzzle de Frank Tillis. Jogue ou morra! Aí. Acho que você não aceita nenhum tipo de cartão, não é? Oi. O que você que quer? É um prazer te ver também. Não sei. Ver como você tá? Vim pra ver como eu tô. Tô preocupada com você. Parece cansado. Olha só, para, Chloe. O que você que quer de verdade? A parte final do Paranoia começa hoje. Some daqui. É sério. Só falta um nível pra gente entrar no jogo. Só falta um enigma pra resolver. Some agora daqui. Eu tenho certeza que você consegue. Ninguém nunca chegou tão longe quanto você no Paranoia. Eu não tô nem aí. Você entendeu? Já era, Chloe. Você tá me ouvindo, Lucas? Tudo vai começar hoje. Não, ouvi você. Eu não vi sua cara em meses. E a primeira coisa que você quer fazer é vir aqui e conversar comigo sobre essa porcaria. A gente passou um ano inteiro, 24 horas por dia, sentado na frente dos computadores, procurando uma, uma pista pra nada. Não tá mais interessado no prêmio de um milhão de euros? Eu não quero voltar pra aquele lugar. Ele destruiu a gente. Sabe que não foi ele que destruiu a gente? Pensa no que nós dois poderíamos fazer com um milhão de euros. Você disse nós dois? Eu li um artigo no jornal sobre dois cisnes negros que desapareceram do zoológico em Manchester. Dois cisnes negros. Esse é o símbolo do paranoia. É só uma coincidência. Só que nunca teve cisnes negros. Eu já verifiquei. Isso já é estranho. Eu escrevi ao zoológico e recebi uma resposta. 24, be careful. 24, be careful, deve ser um código. Vinte... Ah, tá, dois números, duas palavras. Pode esconder um código postal. Então a gente presume que A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 3, D é igual a 4. Então você tem 24. BD. Pode ser Be Careful. Mas... Primeira letra de cada palavra B e C. E 23. Então temos BD23. Aqui, a página inicial de Skipton City. Código postal BD23. Preservação do nosso ecossistema. Proteção do cisne negro. É isso. Um ano na estrada nos traz de volta ao mesmo lugar, como sempre. Estaremos lá esta noite até meia-noite. O que isso quer dizer? Um ano na estrada nos traz de volta. Digita 01 na primeira caixa. Nos traz de volta ao mesmo lugar. Como sempre. Tenta o símbolo do infinito. Estaremos lá esta noite até meia-noite. Digita a data de hoje, 0811. Não tá funcionando. Beleza, vamos voltar. Um ano na estrada. 01 de novo. Depois a gente tenta só 00 em vez do infinito. 0811. Vamos ver. Você conseguiu uma Raven Skipton. Você é um gênio. Hum. Vamos descobrir. Mãe, eu posso te pedir uma coisa. Você não vai gostar do que eu vou falar, mas a. Uh, eu, eu. Eu vou sair com a Chloe essa noite, se você concordar. Eu sei o que tá pensando, eu sei que ela me magoou muito e. Por favor, pode me perdoar por ainda estar apaixonada por ela. Desculpa, eu vou ter que limpar o carro qualquer dia desses. Pode colocar lá atrás se quiser. Não vi nenhuma rave até agora. Onde? É bem ali. Eu consigo ver. São convidados reais ou fazem parte do jogo? A ah, droga. A Naomi está aqui. Acho que ela ainda tá no jogo. Ela nunca saiu. Mas se ela tá aqui, quer dizer que a gente tá na pista certa. Vem, vamos achar a entrada do Paranoia antes dela. Você está ouvindo isso? O quê? A música do Lagrocismo. Isso é técnico. Não, não, não, não. não. Tá, tá longe e é. É bem longe, vem. estão atrasados. Só tem um controle. Como é que a gente vai jogar um contra o outro? Vamos jogar contra o computador. Quer ir primeiro? Não, valeu. Jerry. Você perdeu. É sua vez. Controle. Segui as coordenadas de GPS. Deixa eu ver. Truck Hospital Psiquiátrico e o Paranoia tá ali. É o que parece. Estão esperando por vocês. Tem câmera por todo lado. É normal, eles têm que monitorar o jogo. foi mal, gente. Começamos sem vocês. Bem-vindos mesmo assim. Eu sou o Ray. E eu, a Maxine. Jablowski. Eu sou a Chloe. Então voltou ao jogo? Não vejo você online já faz um tempo. Bem-vindos ao Paranoia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, queremos parabenizá-los. Dos milhares de esperançosos, só vocês chegaram até aqui. Esta competição foi criada para vocês. Ela vai forçar suas habilidades ao limite, vai explorar suas fraquezas e testá-los como nunca antes. Este hospital é o seu playground. Seus esconderijos mais remotos, os cantos mais sombrios são seus durante toda a duração do jogo. Vocês estão prestes a jogar um gigantesco jogo de fuga. Deverão resolver quebra-cabeças para sair de cada sala e passar para o próximo nível. Toda vez que saírem de uma sala, vocês receberão uma peça do quebra-cabeça. Vocês já encontraram a primeira peça na mesa, ao que parece. Depois de concluído, o quebra-cabeça revelará a combinação até a saída do hospital. Vocês foram divididos em equipes de dois. A primeira equipe a sair do hospital ganhou o prêmio de um milhão de euros. Estejam cientes de que não serão autorizados a deixar o jogo depois de ter começado. Por fim, algum de vocês quer desistir e de sair agora? Esta é a última chance. Vocês estão isolados para iniciar o jogo. Agora, devem encontrar seu parceiro para permanecer no jogo. Três, dois, um, comece! uma passagem ligando os dois cômodos. Consegue ver? Sim, eu tô vendo. Eu achei uma chave, mas não abre nenhuma fechadura. Cabe na porta? Não tem fechadura nela. Tem uma placa de metal nela também? Não, não tem. Como que eu vou abrir essa porcaria de porta? Tá, tudo bem. Chloe, eu já sei, tá? Se você não consegue abrir, então tem que ser eu. Pega a chave e joga pra mim, tudo bem? Ugh. <clears throat> Agora procure em quarto sete. Então tá. Oh, que lugarzinho que é esse? Beleza, então eu acho que a gente tem que voltar por essa porta. E tem um teclado aqui, então a gente precisa achar um código. A gente tem que colocar essa coisa? Sim. Tá bom, tá bom, eu coloco. Tem certeza? Tenho. Vai, não seja medroso. Me ajuda a colocar isso. Deve ter algum enigma pra gente resolver. Ah, não. Tá legal. Não, não, não. Eu não tô gostando nada disso, Chloe. Isso é loucura. Não se mexe. A gente tem que sair agora. E se eu não conseguir tirar a gente daqui a tempo? Não vem aqui. Ache o enigma. Depressa! Parece um quebra-cabeça. Então, algumas das peças são pretas nas costas, então vou ter que montar algum tipo de padrão. Entendo. Você consegue ver o cisne aqui, Chloe? Você tá fazendo alguma coisa errada. Não, eu não consigo. Eu desisto. Eu desisto. É muito perigoso. Não, não, não, não. aí, Chloe, eu vou desamarrar você, beleza? Não! Termina o cisne. Termina o cisne. Confia em mim. Eu tô vendo alguma coisa. Continua montando. Você só pode estar maluca, né, Chloe? Lucas! Falta um minuto. Monta a droga do cisne. Ah. Eu tô vendo os rios. Estou vendo números. Eu preciso que as lâminas fiquem mais perto de mim para eu poder ler. Eu sei, já sei. 5 x 6, 30, 3 x 7, 21, então a gente tem, a gente tem 5, 30, 6, 3, 21, 7. Tá legal, eu consegui. Chloe, que droga a gente tá fazendo aqui? Malucos, malditos. Agora procurem o quarto 11. Vamos! Chloe. Vamos! Chloe, você não vê que tem uma coisa muito errada com esse lugar? Chloe! Por que você não me escuta? Saída. Comigo! Alguém me ajuda, por favor! Droga. Beleza. Bom, vamos procurar. Vamos procurar outro quarto. Talvez a gente consiga entrar no jogo de novo. Tá ouvindo isso? Não, aí, tá vindo daqui. Você acha que o jogo continua aqui? Não sei. Vamos procurar pistas. E não vamos perder tempo. Eu não quero que destruam a gente. Beleza. Vamos procurar naquela estante ali. Você sabe música clássica? Um pouquinho. E você? Não sei. Tem um cadeado aqui. Tem uma partitura do Lago dos Cisnes, em cada prateleira. São três prateleiras e esse caderno aqui embaixo é de três dígitos. Isso. Tá, então a primeira prateleira é a quarta posição. Quatro. A segunda prateleira é a sétima posição. Sete. E a terceira prateleira é a nona posição. Nove. Não tá funcionando. Ai, Deus. Pera, pera, pera. Tem uma partitura marcada 479. Balada em só menor de chapéu. Eles estão tentando matar a gente, né? Ai, meu Deus. Anda. Vamos procurar um compositor irlandês. Por que irlandês? Porque tá faltando da Irlanda no mapa. Tá. Uh, Albert Cattleby. É inglês. Lermon Drisdell. Escocês. Ai, meu Deus. ai tem um livro aqui. Uh, a Carta Roubada, Edgar Allan Poe. Ele é irlandês, né? Não, é americano. Da Chloe. A gente precisa achar uma saída agora, a gente precisa ir. Tá, aqui, aqui. É breve Daliran. Conhece esse compositor? Não. Peraí, peraí, peraí. Daliran, Daliran é um anagrama pra Irlanda. E Breve? O que é Breve? Nota musical dupla. Do... Tá, então tá na partitura. Tá, deixa eu ver as páginas. Tá legal. A página 4 tem... Seis breves. Seis? A página 7 tem... Três breves, 3. E a, a página 9 tem oito breves. Seis, três, oito. Funcionou, funcionou. Vai demorar muito pra ver tudo isso. Calma, Lucas. Como fica a calma? A sala tá em chamas. Então resolve o enigma. Que enigma, Chloe? Eu nem sei se isso a é parte dele. Talvez a gente esteja preso. Achei, achei, achei. É o renascimento dela música clássica irlandesa. Como tá seu espanhol? O pianista. Pra onde ele foi? Lucas. É, meu espanhol é terrível, e o seu. Também. Então o que a gente faz? Eu não sei. Você é o garoto prodígio. Você descobre e tira a gente daqui. A carta roubada. Tá bom. A okay. carta roubada. você descobriu que a gente tinha que terminar a música. Bom, como o Paul disse, em uma carta roubada, o melhor lugar pra esconder um tesouro é o lugar mais visível, porque as pessoas não pensam em procurá-la. É óbvio demais, sabe? Então elas procuram por pistas complicadas, como a Irlanda e todos os outros lugares. Pistas falsas. E a coisa mais visível era o piano. É claro. O que está dizendo era um papel? Somos todos iguais diante dela. Tá ali? diga que isso é o que eu acho que é. teclado numérico O teclado numérico tá mais complicado agora. Dígitos de 0 a 9 e letras de A a F Parece um baralho normal. Quer dizer, acho que todas as cartas estão aqui. Um, dois, três. O quê? Oh, o, quê? o quê? O quê que foi? O quê que foi? Se acalma, tá? Se acalma, tá tudo bem. Pode ser falso. Tudo bem. Beleza? Isso faz parte do jogo. Tá bom, tá bom. Fica calma, fica calma, fica calma. Que droga de lugar é isso? Vai, pega a mesa, pega a mesa, pega a mesa. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu consegui pegar a peça do quebra-cabeça, mas não um o papel. Pra onde a gente vai agora? Ele tá atrás de nós, aquele vai, maluco. Vai vai, vai, vai, vai, vai. Como a gente sai? Por aqui, por aqui, por aqui. como tornar seu filho um gênio. Seu socorro! Seu socorro! Você sabia que a memória melhora quando entendemos que cada erro cometido resulta em punição? Como quando seus pais te batiam quando você estava errado? Está prestes a experimentar isso? Por favor, me deixe em paz, me deixe em paz, seus malucos! Vamos medir até que ponto a punição pode afetar a memória. Vou te dar uma série de onze pares de palavras. Um substantivo seguido por um adjetivo. Depois eu lhe darei o adjetivo e você me dirá o substantivo ao qual ele se refere. Vamos repetir o processo dessa vez no total. Todo erro será punido. um mínimo de cinco respostas corretas irá libertá-lo. E se eu não acertar as cinco respostas? Mente, doente, cadáver, frio, cruz, preto, calabouço, escuro, mãe, mistério, círculo, colorido, tesouro, enterrado, alma, voadora, presença, ausente, vento, violento, assassino, inocente. Escuro calabouço, correto. Próxima palavra voadora, C céu errado. Mistério. Não, não. Vou repetir. Mistério errado. Próxima palavra colorido. Círculo correto. Próxima palavra violento. Eu não sei. Errado. Parece que você tem uma tendência masoquista. Bem, tem boas notícias. Os choques ficarão cada vez mais fortes. Próxima palavra: frio. Eu não sei. Errado. Próxima palavra. Doente. Leve o tempo necessário para me dar a resposta correta. Concentre-se. Sua voz parece familiar. Errado. Você só tem três perguntas restantes. Esta é a sua última chance, já que você já deu cinco respostas incorretas. Você não tem espaço para erros agora. Próxima palavra, assassino. Copado. Acabem com ele. Não, não. Ugh. Oi, sou eu. Você não devia ter dito sim essa manhã. A gente não teria achado a Rave. E não estaríamos trancados neste maldito hospital. Chloe. Por que não me contou que esteve internado em um hospital psiquiátrico? Não queria que pensasse que eu era maluca. Alguém pendurava cruzes na minha porta. Todos os dias, durante meses. Todo santo dia. Eu nunca descobri quem era. E isso me abalou. Eu caí em depressão e... Acabei num hospital psiquiátrico. Quando eu saí de lá, as cruzes reapareceram, daí eu me mudei. As coisas têm sido bem agitadas para mim desde que a gente terminou. Desde que você terminou comigo. Você me forçou a terminar. Por que você nunca me contou sobre como sua mãe morreu? Eu tinha 16 e... Ela foi morta por ladrões. É, eu tava numa festa. E eu fiquei tão bêbado que eu cheguei em casa. Desmaiei e não ouvi nada. Eu não ouvi eles entrando. Eu não ouvi eles matando a minha mãe. Nada. Ela deve ter gritado por ajuda, sabe? Ela deve ter pensado, sei lá, que eu apareceria pra salvar ela. eu me sinto tão culpado. Eles estavam procurando por alguma coisa no porão, e eu não... Eu não sei o que era, mas deveria ser algo importante, sabe? Pra ela, eu... Eu nunca fui até o porão. Eu sempre quis ir até o porão, sabe? Mas... Mas eu nunca fui até lá. Eu... Era como se eu tivesse traído ela. Lucas. Lucas. Eu sinto muito. Olha só isso aqui. Parece a Naomi. Ela era paciente daqui? Tá escrito na ficha dela: paciente perigosa. Ela parece ter 16 ou 17. Deve ter sido há muito tempo. Olha o que tá escrito: mantenha ela longe de objetos pontiagudos. Canetas, chaves, chave de fenda. A Maxine tinha uma chave de fenda enfiada na garganta, lembra? Ela provavelmente esteve internada aqui quando era adolescente por outros problemas. Mas agora ela quer vingança por todos os anos em que ficou presa. E ela quer descontar em jogadores inocentes? Ah, não. Eu acho que não. É sério, Lucas. Certeza que é ela. Olha, a gente pega mais uma peça e daí a gente completa o quebra-cabeça. Isso, vem. Vamos, vamos pegar a peça. subirá ao céu. Agora você subirá ao céu. Agora você subirá ao céu. Agora você subirá acredito que ele estava ali na nossa frente o tempo todo. Peraí, peraí, peraí. Acho que ele não está vindo na nossa direção. Jablowski! A Naomi está com você? Não, ela sumiu há um tempo. Viram o que aconteceu com a Maxine? É. E o Ray também está morto. O quê? Quando foi a última vez que você viu a Naomi? Ela abriu a porta depois que a gente resolveu um enigma. Quando eu fui atrás dela, ela tinha sumido. Isso foi antes ou depois do que aconteceu com a Maxine? Antes. Eu não estava mais com ela quando achei o corpo da Maxine. Conhecia a Naomi antes de vir pra cá? Por que todas essas perguntas? Porque ela estava internada aqui há 10 anos atrás. Tá me zoando. Do que se trata tudo isso? Se trata de um maluco que tá matando jogadores com uma chave de ferro. Espera aí, talvez ela também esteja morta a essa altura, sabe? É assim que é esse jogo. O jogo? Não se trata mais de um jogo, você não entende? Tem um maldito assassino matando pelos corredores. O jogo ainda tá rolando e a gente é oponente. O quê? Isso não faz sentido, Jablowski. A gente é mais forte a equipe, na moral. Beleza, boa sorte! Agora você subirá ao céu. O que quer dizer? Eu não sei. Será que o próximo nível vai levar a gente pra luz do dia? É, é, inteligente, mas. É que isso é muito religioso. Religioso? Uma capela. Será que tem uma capela no hospital? É, eu. Eu não entendo porque aquela porta abriu mais cedo depois que eu eletricutei a enfermeira. Porque se não estão testando minha inteligência, então. o que estão testando? Sua habilidade de matar. Olha esse quadro. Parece com aquele na sua sala. É. Parece o favorito da minha mãe. Que estranho. Como que um quadro pintado por um paciente um hospital psiquiátrico foi parar na sua casa? Eu não faço ideia. O que faz agora? Tá legal, a gente não vai voltar. A gente vai ah, seguir em silêncio e passar gente. por ali. Que é passar, tá bom? Só isso. Não vamos fazer nenhum movimento brusco. A gente só vai continuar andando. Só isso. Por que as barras? A gente não vai machucar você, eu prometo. Então por que estão carregando as barras? Para gente ter certeza que não vai machucar a gente também. Tá bom? Porque todo mundo tem medo de mim. Sempre foi assim, desde que eu era criança. Naomi. Você sabe que alguém foi morto no jogo, né? Eu sei. Eu também vi. Onde você estava na hora dos assassinatos? Eu não sei. Beleza, Naomi. Eu quero que você tire isso do seu bolso agora. Tá bom? Devagar, devagar, devagar e coloca no chão. Bem devagar. Devagar. Alguém colocou no meu bolso. Por que alguém faria isso, Naomi? Chloe, não. Eu sempre soube que você era esquisita, mas isso. Não, Chloe. Então você tem jogado paranoia do seu quarto de hospital esse tempo não, todo? Não, Naomi, não, homem. Fica longe de mim. Você também. Calma. Fique longe de mim. Vocês estão tentando me fazer pensar que eu tô louca. Eu não tô. Vocês estão tentando usar minha fragilidade para me fazer acreditar que eu fiz isso sem estarem certos disso. Sim. Ah, Calma! Mas não vai funcionar. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. Tá bom. Então, como eu posso ter feito isso? Huh? Dormindo? Seus desgraçados! Vocês usam a palavra louca, mas nem sabem o que significam. Eles mexem com a minha cabeça desde que eu era adolescente. Eles querem que eu pense que eu sou louca, mas... eu tô muito cansada de toda essa merda. Eu tô cansada calma, de todos calma, vocês tentarem calma. forçar sua visão de realidade em mim. Só, só me deixem em paz, tá bom? Só me deixem em paz. Eu não sou como todos eles, tá bom? Eu não sou como todos eles, eu juro. Eu vou colocar isso aqui no chão, tá? Pode confiar em mim. Tá legal. Chloe, solta a barra. Tá vendo? Pode confiar em mim. Chloe, coloca a barra no chão. Chloe, larga logo a barra. Qual o sentido de viver se não pode confiar no que se vê? Ah! Por que você fez aquilo? Porque eu fiz o quê? Eu tinha a situação sob controle, mas você fez ela entrar em pânico. Tá falando sério? Ela era uma psicopata. Achou que ela ia largar a chave de fenda só porque você pediu? Ela ia baixar. Inocente. Chloe? Chloe? Chloe? Terra, bem aqui. Espertalhões é um triângulo. É a trindade. Brocas diferentes, três fórceps de extração, três frascos, três implantes aqui. As páginas 3 e três estão dobradas, sempre o número 3 o sacrifício da própria. Ah. <risos> Me soltem, seus canalhas malditos! For. For. No. For. For. Oh, <laughs> <laughs> No, por favor, por favor. Por favor. No, oh. por oh. favor. Oh. No, <laughs> no. Chloe! Chloe, você também. Tá bem? Chloe, você está sangrando? Chloe. Eu tentei salvar ele. Ele ainda estava respirando quando eu cheguei. Não fazer nada. Como o que aconteceu? O assassino. Chloe. Ele me agarrou antes que eu pudesse pedir sua ajuda. Por que você sumiu? Mas eu consegui escapar. Tudo bem, vamos. Vamos nessa, tá? Vamos sair daqui. Somos só nós dois agora. A gente tem que descobrir como sair daqui, Chloe. Porque ainda tem um assassino à solta. O prêmio vai ser nosso. Chloe, não é... Chloe. As cartas de tarô costumam esconder símbolos bíblicos. Bom, esse aqui é meio bíblico. Tem algumas referências bíblicas, tipo os sete ramos uniformemente espaçados. Como os sete degraus da escada de Jacó. Chloe. Como os... sete degraus de iniciação. Sabe o que conectou o homem... da terra ao céu? Ou o inferno? Você vê Jacó em algum lugar? Esse é Jacó. É hora de ver o que espera a gente lá em cima. Tá bom. Por que você parou, Chloe? Sua desgraçada! Não, não, não, não, não, não, não, ah. não. Lucas, eu tô com frio. Chloe, não falar nada. Tudo bem. Ah, o que, que aconteceu? Lucas, Lucas, não. Lucas, por favor, me perdoa. Não, não, não. Fica comigo. Este lugar não. me deixou louca. Por favor. Chloe, Chloe, Chloe, fica comigo, por favor. Não. Vai embora. Agora você está preparado para enfrentar a vida? Eu amo você, querido. Não, não, não, não. Chloe. Chloe. Chloe. Vem, seu covarde maldito. Onde você tá? Get <laughs> Vem me enfrentar, seu covarde! Vamos lá! tá esperando o quê? Você realmente é. Veja do que você é capaz. Eu tenho escondido a verdade de você todos esses anos. Agora é hora de você se responsabilizar pelos seus atos. Criar um novo jogo. Você criou um jogo paranoia. Próximo passo: paranoia. Ela ah. até a sua armadilha. Ela tem te mintado há anos. Alguém ouviu Deixe falar que do novo jogo paranoia? Parceira. Quer experimentar? Cala a boca! Você ameaçou tanto ela! E ela te abandonou porque você era paranoico e violento! Vai. Vai. Cala a boca! Cala a boca! É isso mesmo que você quer! É isso mesmo que você quer! Esqueça o monstro e continua como antes! Esqueça a sua consciência! Lucas? Se afasta. Lucas. Eu disse pra se afastar. Estão tentando me enlouquecer, não estão? É o que estão fazendo. Ou ao menos tentando me fazer achar que eu tô louco. Estão tentando usar minha fragilidade pra me fazer acreditar que fiz algo que nem sei o que é. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. Mãe, eu não consigo. Continue tentando, querido. Não desista. É muito difícil. Você vai conseguir. Você é o melhor. Você sempre será o melhor. Agora, concentre-se. Eu amo você, mãe. Também te amo, mas vai ter que fazer muito melhor. Socorro! Socorro, por favor! Socorro! Me ajude! Socorro! Por aqui! Por aqui! Você disse que viu um homem de uniforme laranja. O que aconteceu com a sua mão? É ah, um machucado da infância. Tá bom, espera um pouco. Ah. Ah. Bom, calma aí, calma aí. Agora você precisa descansar, tá bom? Vamos te levar para casa. Mas não sai da cidade. Ainda tenho umas perguntas para você. Eu a minha mãe. Dormindo? Se afasta! Eu estava esperando esse momento chegar. Agora você está pronto para enfrentar a vida. Thank you.